Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo você ouvirá a Invocação a São Bento, que faz todo mal cair por terra. É uma oração poderosa para você que tem inimigos físicos e espirituais. Que tem problemas na sua vida, problemas na sua família, problemas de saúde, problemas financeiros e qualquer tipo de problemas, que estão acabando com você e com a sua vida. Em nome do Mestre Jesus, São Bento vai eliminar o mal da sua vida e vai proporcionar a sua vitória. Essa poderosa oração de São Bento tem essa finalidade, para que Deus faça com que todos os seus inimigos, os seus adversários e todo o mal, caiam por terra de uma vez. Mas antes de começar, eu queria pedir a sua ajuda. Se você é novo aqui no nosso canal, por favor faça sua inscrição, ative as notificações para ver nossos novos vídeos e deixe o seu like. Assim esse vídeo pode chegar ao máximo de pessoas e com isso, ele poderá abençoar mais vidas. Deixe também nos comentários qual é a sua intenção ao ouvir essa oração. Coloque aqui toda a sua fé e o seu coração. Agora vamos iniciar a invocação a São Bento que elimina toda inveja, pragas, maldições e faz todo o mal cair por terra. Glorioso São Bento! Em nome do Mestre Jesus, eu entro agora na Tua santa e poderosa presença. Creio fervorosamente que com a Sua intercessão e o Seu poder, eu vencerei os meus inimigos. E com a Sua presença eu vou derrotar os meus adversários. São Bento, você sabe por tudo o que estou passando, e eu te invoco para me ajudar nas minhas batalhas. Com a tua presença, seja o que for que estiver me atrapalhando, seja inveja, pragas ou maldições, eu vou vencer qualquer inimigo. Glorioso São Bento, eu sei que a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, todo mal será derrotado e todos os inimigos vão cair por terra. Te invoco agora poderoso São Bento com absoluta fé. E decreto. Se os meus inimigos forem as doenças, em nome de São Bento, toda doença cairá por terra. Se os meus inimigos forem pessoas mal intencionadas, em nome de São Bento, toda pessoa mal intencionada cairá por terra. Se os meus inimigos forem as dívidas, a falta de dinheiro e a escassez. Em nome do glorioso São Bento, toda a dívida, toda a falta de dinheiro e toda a escassez cairão por terra. Se os meus inimigos forem as pragas que jogaram contra mim e minha família. Em nome de São Bento toda a praga cairá por terra. Se os meus inimigos forem feitiços e maldições. Em nome do poderoso São Bento, todo feitiço e maldição cairão por terra. Se os meus inimigos forem os vícios. Em nome de São Bento, todo vício cairá por terra. Se os meus inimigos forem a inveja. Em nome de São Bento, toda inveja cairá por terra. Glorioso São Bento! Se existe algum mal espiritual atuando na minha vida. Atuando na minha casa, atuando na minha família. Então esse mal, em nome de Jesus Cristo, ele cai por terra agora. Esse mal é repreendido agora. Esse mal sai agora da minha vida para sempre. São Bento, através do teu poder e em nome do Mestre Jesus. Peço que faça com que todo o mal que possa estar afetando minha vida ou minha família, que esse mal caia por terra agora. Ó oh, glorioso São Bento, que sempre foi fiel ao Senhor e venceste as tentações do mal, intercede por mim junto a Deus, para que todo mal que me cerca caia por terra. Que os inimigos sejam afastados. As maldades desfeitas e a paz reine em minha vida. Te peço, São Bento, que com a tua intercessão eu possa seguir os caminhos do bem e da virtude, sempre confiando no poder do Senhor. Ó oh, glorioso São Bento, grande defensor da fé cristã, venho a Ti neste momento pedir Tua ajuda e intercessão junto a Deus, para que todo mal que me cerca caia por terra. Tu que foi iluminado pelo Espírito Santo. Soube existir as tentações do demônio e escolheu o caminho do bem e da virtude. Ensina-me também a seguir teus passos e a confiar no poder divino para vencer o mal. Que tua oração, ó São Bento, seja para mim um escudo protetor contra todas as formas de maldade, inveja, ciúme, rancor e todas as outras tentações do mal. Que por tua intercessão... Eu possa ser purificado de todas as impurezas e fraquezas que possam me afastar do caminho do bem. Te peço, ó São Bento, que faças cair por terra todos os planos do inimigo e todos os malefícios que possam estar agindo em minha vida. Que sejam desfeitos os laços que me prendem à maldade e que eu possa experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Que toda inveja. Maldade, raiva e todo mal que possa estar ao meu redor, caiam por terra agora. E sejam anulados pela força da tua oração e pela proteção do Senhor. Que o amor de Deus seja a força que me guie sempre pelo caminho do bem e da virtude. Glorioso São Bento, em nome do Mestre Jesus, eu entro agora na tua santa e poderosa presença